Esse ano foi muito bonito, não foi? Ah, foi um ano excepcional. Nós estamos aqui agora nessa compraternização, mas é uma compraternização comemoração. Porque o que o projeto atingiu, a alegria das famílias, o desenvolvimento de todo mundo, foi, foi fantástico e a gente tá aqui hoje só com alegria, compartilhando com os amigos, com todo mundo. O aqui no nós vamos ter hoje uma celebração né? E né, foi o ano de muitas vitórias, muitas coisas, né. ah, A gente colocou o um projeto para funcionar. Saiu, ele já existia há muito tempo, né? Mas agora saiu do papel da teoria de novo e agora para a prática para nunca mais acabar. O Instituto Vida Ativa tá com força total. aí 2023 vai entrar com força e com muita projeção aí Já estamos com várias ideias aí para continuar o desenvolvimento e, bom, o, papo, o, que, o que mais a, a, a gente fica contente é da alegria né, de quem está participando né? Os membros, membros são pessoas que estão aí meio afastadas e esse pessoal e dá uma, uma missão deles. Dá um gás, né, uma força, aquela força que eles sempre tiveram, que estava ali um pouquinho adormecida, a gente consegue trazer de volta. E o sorriso, a alegria, esse é o nosso pagamento, como você sabe aqui é tudo de forma gratuita, tem que trazer só ele. Muito bom, parabéns Parabéns, eu vou pular aqui Eu sou a camiseta, que é noite chique E eu, Ronaldo Toda vida, esse final de ano Encerrando um ano De muitas alegrias, de muitas vitórias né? Você, o Aldo A gente Que faz parte que ajudam de forma invisível. Então é, eu acho que essa é a corrente do bem e a gente proporciona isso que a gente vai ver um pouquinho hoje aqui, mas muito mais coisas todos os dias. Para quem vivenciou isso aqui com você, você sabe bem como é que é. Ô você é um vencedor e esse ano foi de vitória do basquete. Também! está aqui, ah, é. tudo bem? Oh, muito bom, é isso esse? É esse sorriso aí que a gente quer. Ó. É isso aí, paga tudo. Paga tudo. Oh, opa, Valeu, Ronaldo. E fala só da vitória de vocês aí do basquete. Ah, o basquete Você... foi bem, hein? Você é o assessor... Eu sou assistente técnico do Elinho. Da equipe profissional. Mas que coisa bonita, hein? Você percebeu a alegria desse pessoal acompanhando e apoiando o grupo lá de Eles cima? lá no jogo. vai vir aí, dar um alô pra esse pessoal, acho que eles vão ficar felizes então, eu acho que é, é isso Franca Cidade do Basquete em todos os anos. Muito bom, parabéns parabéns. Parabéns pra nós um pra nós. de vitória viu? pra você também, com a cobertura que você tá sempre acompanhando